Vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Faro. Esta formação totalmente prática de um dia, com certificação, vai ser uma imersão em todas as ferramentas e todas as táticas de marketing Digital para poder desenhar o seu caminho de implementação, desde a estratégia, desde as táticas, desde as técnicas, nas diversas áreas de marketing digital: social media, Google marketing, conteúdos, website, ferramentas de produtividade, colaboração, email marketing, automação, landing page, para poder ter uma presença para conseguir ter mais notoriedade, interação, tráfego para o website, conversão e vendas. Reserve já o seu lugar com disponibilidade limitada.